É dedicado para guerreiros e guerreiras que percorrem o um caminho solitário Para todos os que buscam se tornarem mais fortes na luta contra os seus adversários Seja medo, fraqueza ou então qualquer barreira encontra a força do orgulho Playertals mais uma vez, trazendo para vocês a essência e Inspiração de uma vida Eu tenho orgulho pelo sangue que corre nas minhas veias Orgulho por eu ser elite, em e guerreira Orgulho por vencer as angéias do e de saber seguir em frente mesmo sem ninguém do lado Orgulho, eu isso, ninguém tira de mim Minha marra te incomoda, lamento, eu sou assim Menos Menosprezo que são pratos, pois não se compara a mim Se você me perguntar se eu treino muito, eu te respondo sim uh, Intenso treinamento, mas eu suporto a lei, por isso aumento o momento Eu pago o preço, de onde eu vim eu sei, nunca me esqueço E de toda evolução que eu tive desde o começo Alguns falam, que você mudou, outros falam, que você pariu Eu pensam que me importo, não sabe quem é que sou Mas minha essência nunca mudou Fecho a mão, bato no peito, orgulho de ser quem sou Então entenda, bem. então entenda bem Tenho família e amigos Mas ouça eu não mudei Apenas evolui Eu sei que me superei Você percebe só em ver o nível que eu cheguei Mais forte do que nunca se não viu Me veja anos atrás hoje tudo evolui Ainda sou frio Calculei nem um pouco gentil Mas supero desafios acima de 8 mil Tem Deus minha força de um Deus Há algo que me ilumina se ainda não percebeu Eu sei que eu e por nada que não é Deus. Os inimigos são grandes, mas nem tão grandes quanto eu. Me sinto superior, superando de dor em dor. Acredite pra onde eu vou.